Vocês não vão acreditar, tô aqui para fazer esse super radier e acabou de chegar uma betoneira. Eu não tava nem programando. Gente, que felicidade. Você quer ver como é que a gente concreta uma viga de borda de steel frame? Pá. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes que a gente está fazendo nessa super indústria que vai ser toda de steel frame. Olha que incrível, gente. Ah, nossa fábrica. Essa fábrica é linda. Porque toda obra que eu toco é minha também, né? Ah. Eu falo é. Quando você ama o que você faz, a obra a é sua, independente do cliente que for. Você olha com o olho de qualquer pessoa. Então vamos dar uma olhada nessa betoneira que chegou. Concreto usinado, gente. Vou te explicar no detalhe. O que que tem? Concreto usinado, você consegue ter uma garantia de qualidade, resistência e tem um aumento de produtividade absurdo na obra. Então, o que acontece? Aqui os meninos começaram, né? Eles aproveitaram o concreto que a gente já jogou ali do outro lado. E aí, agora, estão vindo outros caminhões pra gente encher o restante da viga, todo o restante da viga. E olha o detalhe, olha o detalhe. Ó, o caminhão tá vindo, você tá vendo? Cheio, cheio de concreto que ele vem. E ele vai despejando aqui, ó, dentro da viga. Tá vendo que ele vai andando e despejando? Os meninos, eles vão com madeirinha ajudando a descer e a sentar. Depois eles vão pegar o martelo, eu mostro para vocês. E eles vão batendo. Aqui, ó. Já vai arrumando, tirando excesso, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é construção na prática. Francisco ali na ponta, direcionando a boca. E dessa forma a gente consegue fazer a concretagem dessas duas vigas. Gente, é uma viga ali de 60 por 40, com 60 metros de comprimento. aí tá? quando eu falo 60 por 40, é 60 centímetros. E outra viga, tá? De mais 60 metros de comprimento Aqui ó, largura 40 centímetros, profundidade 60 Então a gente só vai conseguir completar tudo isso aqui em um dia Incrível, né? E com um concreto de alta qualidade Ali ó, eles com a madeirinha sentando. você tá vendo? Vou mostrar pra você agora no detalhe Como é que o concreto sai da boquinha Ó Tá vendo? Tem uma bomba que pega e vai despejando o concreto, ele vai descendo e eles vão jogando aqui, ó, na forma. Isso aqui a gente faz para poder o concreto descer até o final. A gente tem uma armação simples, né? São quatro ferros em cima, quatro embaixo. Mas a gente precisa garantir que o concreto vá até o final da viga, até a parte de baixo lá, sem nenhum problema. E que não fique nenhuma das pedrinhas, nenhuma das britas... Travando efetivamente a nossa ferragem em algum lugar porque esse depois pode acabar dando um problema sério na nossa fundação Então, ó Tá conseguindo acompanhar? Que loucura! Eu não esperava não, não. ver isso aqui hoje E vai com tantos minutos Você vai ver como é que a gente vai encher Cara, começou ali no final Ó como é que vai muito rápido E os meninos vão só enchendo E ó, deixa eu mostrar o concreto aqui Descendo pra vocês, pela lateral Olha que interessante. Tá vendo? Ele vai escorrendo, ó. Vai escorrendo. E aí, ó. Aqui. Live action da minha ação. Tá vendo, ó, ele descendo? E ali embaixo, ó, pra a ferragem não ficar pra baixo. que eles botaram uns calcizinhos com blocos, você tá vendo? Agora esse pó de plástico aqui fica da azaleira, viu? Ó? Oh, então a gente vai preencher até ali o final. Além desse caminhão vai vir mais um. Ó, ó, ó. Vamos concretar essa viga hoje. Adoro. Lembrando que aqui depois a gente vai subir o nosso radier de show frame né? E lembrando que a gente vai fazer essa viga única e Exclusivamente porque o solo aqui é bem ruim. Então, como o solo é muito ruim, a gente tem que fazer esse reforço na fundação. Mas o restante do piso, 15 centímetros. Ó, ó. Ao vivo e a cores. Um pouco demorado mesmo a fundação no estilo freio é muito rápido porque imagina ao invés de eu concretar assim eu ficar fazendo aquelas estacas ou fazer sapata aqui no caso para ter uma noção se a construção não fosse de radier a gente ia ter que fazer aquela estaca helicoidal ou estaca raiz e com pelo menos 7 metros de profundidade Agora, como eu estou utilizando steel frame, a única coisa que eu tenho que fazer é essa viga de borda e o respeito do piso. 15 centímetros de espessura com uma malha só e acabou o concreto. Como é que pode, gente? Fala sério, em poucos minutos você me acompanhando aqui foi. É isso. Aí vai chegar outro caminhão já já e eles vão terminar de fazer a concretagem. você está curtindo esse passo a passo? Você está curtindo acompanhar essa obra? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar aquela curtida, não deixe de tocar o sininho, sabe? Para dar aquele alerta que você acompanhar do início ao fim a construção dessa super fábrica que está sendo feita 100% em estilo trem.